E aí pessoal, beleza? Ó, e no vídeo de hoje eu vou te contar como eu monetizei esse canal com menos de mil inscritos. Na verdade você vai ver aqui agora que eu tô chegando a 400 inscritos. Ó. vou te mostrar aqui o canal. Esse é o canal Bruno Cashback. Você tem vídeo toda terça e quinta-feira às 20 horas. Às vezes um pouco antes. E às vezes também eu coloco algum vídeo no domingo. Bem, aqui eu falo sobre como você economizar, como você investir, como você ganhar dinheiro. Estou mais focado aqui em aplicativos de indicação, no qual você também pode gerar uma renda. E aí você pode ver aqui que o canal já está bem bacana. Eu comecei esse canal dia 1 de abril e hoje fazem 3 meses é, que, que eu estou com ele já. Você pode ver que eu tenho aqui, pelo menos aqui, três playlists assim, mais interessantes, no caso... Uh, tipo de indicação de aplicativos que te dão cashback, dinheiro de volta, uh, promoções que dão cashback, cartões de crédito que dão cashback. Então, se você quer aprender mais sobre isso, você se inscreve aqui no canal, que eu vou estar te informando sempre, trazendo notícias novas, para você se informar melhor sobre esse mundo de cashback. Provavelmente você sabe que para monetizar um canal no YouTube, você precisa... Ter mil inscritos e quatro mil horas de visualização. Eu vou mostrar agora para vocês quanto tempo eu tenho de visualização atualmente. Atualmente eu tenho 398 inscritos e 40, 408 horas de visualização. Bem, como eu consegui monetizar? Dessa forma, tendo apenas... Nem completei aqui os 400 inscritos. Eu vou te mostrar. Esse daqui é o segundo vídeo, já é a parte 2 de um vídeo que fez bastante sucesso aqui no canal. Bastante sucesso é para um canal pequeno, né? No caso, eu fiz duas mil visualizações no, no vídeo, a parte 1. Um. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui também no card para você poder assistir. Que eu já posso dizer que é bem interessante. São coisas que vão te ajudar são é, bancos que vão te ajudar no caso né então olha só como que eu monetizei vou te explicar agora quando você posta um vídeo você tem aqui toda a descrição para você fazer o tipo de vídeo que eu posto normalmente é indicando aplicativos de indicação é aquele tipo de aplicativo que você indica uma pessoa essa pessoa ganha e você ganha também então você tem que utilizar bastante aqui a descrição aqui na descrição eu coloco vários é, links de indicação vários aplicativos que que as pessoas vão instalando olha pode ver que é bem completo é uma é uma descrição bem completa você faz uma descrição rápida sobre o vídeo e aí eu coloco todos os os, os bancos aqui no caso ou aplicativos que serão de indicação independente aí do nicho que você tenha com certeza tem algum produto que é relacionado com ele e está na amazon e na amazon você consegue se afiliar a ela para poder revender qualquer produto que tiver lá e aqui no caso é como eu tentei conectar o máximo aqui em relação ao meu meu nicho eu coloquei leituras que eu fiz e que eu acho realmente interessante para as pessoas que, que elas possam é, aprender alguma coisa lendo né então eu coloquei esses esses três links aqui da Amazon e aí, é, quando você clicar aqui, você vai poder comprar um, esse livro. No caso aqui, o exemplo Pai Rico, Pai Pobre. E uma parte dessa compra vai, vai para a minha conta. E posteriormente, vou poder sacar pela pelos afiliados da amazon então com certeza você vai ter algum produto ali que vai ser relacionado com o seu nicho que qualquer coisa que você fale de beleza qualquer coisa vai ter lá então você vai conseguir revender Bem, eu já vou te avisar aqui se você quiser um vídeo mais específico de como fazer isso na amazon eu posso fazer eu tô aprendendo ainda essa parte de afiliação com a amazon mas tem muitos outros aplicativos, muitos outros sites que trabalham dessa forma, que você vai poder estar tá ganhando dinheiro desse mesmo jeito que eu ganhei. E aqui, como eu te mostrei, são vários links que as pessoas vão, vão utilizar e vão ganhar de certa forma também. Principalmente aqui do, no meu caso, eu ensino muito a, as pessoas a comprar na internet. Como ela comprar? Porque o normal, as pessoas ensinam como economizar ou como investir. Mas a gente gasta, a gente precisa também comprar algo pra gente, para o nosso lazer, às vezes, tudo bem pensado. Pensado, mas é, analisando realmente se você precisa mas a gente tem que comprar e aí a melhor forma de comprar é ganhando cashback economizando para poder usar esse dinheiro de outra forma porque se a gente não economiza não não consegue ganhar um cashback é, em uma compra que você fez você já era já perdeu você já pagou mais caro e eu estou acostumado a fazer compras e ganhar cashback e desde 2018 que eu compro pela internet e ganho cashback e aí é muita coisa que eu já economizei e outras coisas que eu pude adquirir através dessa economia. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz quase 820 reais em um mês com menos de 400 inscritos no meu canal. Então vamos, eu fiz até uma tabelinha aqui para poder te mostrar como é que acontece, como é que foi é, esse ganho. Bem, como eu falei antes, foi mais por indicação de aplicativos, né? E eu vou fazer, eu fiz uma tabelinha aqui e vou te mostrando um, um a um de como eu ganhei. Bem, o primeiro aplicativo aqui que eu ganhei foi pelo app iq é, eu fiz apenas uma indicação aí cada indicação você ganha R$10 e o indicado ganha R$10. eu recebi, foi confirmada apenas uma né e aí no total eu ganhei 10 e distribuí 10 reais vamos dizer assim e todos esses aplicativos eu vou deixar também no card para você se informar mais senão esse vídeo vai ficar muito grande então eu vou fazer de uma forma rápida aqui pra... mas você vai entendendo e o segundo aplicativo que eu indiquei foi o do Banquei que é das Casas Bahia, eu fiz duas indicações, cada indicação é, você ganha 5 reais e a pessoa 5 reais, eu fiz duas, no total eu ganhei 10 reais também e foi distribuído 10 reais. E o terceiro aplicativo que eu indiquei foi o PagBank, que dicas de passagem é um excelente aplicativo, que eu vou fazer um, um vídeo também específico sobre ele, que ele está rendendo 200% do CDI agora que a Selic subiu, então é bem interessante poder entrar nesse, nesse aplicativo, nesse banco né, no caso. E eu fiz cinco indicações nele. O valor da indicação é 10 reais. E quem é indicado ganha 20 reais. É, foi confirmado apenas uma pessoa até agora. E tem quatro pessoas para receber. Então no total ganhei 10 reais. Falta receber 40 reais. E já foi distribuído 20 reais. E falta distribuir 80 reais. E o quarto aplicativo que a gente foi o IT. Bem, o IT é, ele tem uma dificuldade um pouco maior para você fazer indicação, porque ele não mostra quando alguém baixa o aplicativo pela sua indicação. Então é mais fácil você fazer pessoalmente, porém eu só nesse mês. Eu consegui apenas um, uma pessoa no caso. Eu tive que fazer pessoalmente esse, mas através de terem visto meus vídeos que me perguntaram e aí eu mostrei como instalar. O quinto aplicativo que eu indiquei foi o Mercado Pago, foi uma indicação, ganhei 20 reais e a pessoa 20 reais. O sexto aplicativo foi o PicPay, eu fiz quatro indicações, cada indicação você ganha 20 reais e a pessoa ganha 20, foram confirmadas duas indicações. e O sétimo banco foi o Banco Next, eu fiz oito indicações. Nesse apenas quem indica ganha, eu ganhei 10 reais em cada indicação, mas é, eu acabei ganhando 10 reais a mais, eu acabei ganhando 90 reais no aplicativo, eu vou mostrar aqui para vocês, você pode ver aqui, no final meu saldo ficou 90 reais. E o oitavo aplicativo que eu indiquei foi o BMG. É, foram cinco indicações que é o limite dele foram 10 reais para quem indica em quem é indicado então eu completei as cinco indicações dele lembrando que todos esses dados que eu estou mostrando são só do mês de junho é por isso que eu finalizei agora eles daqui são então nos outros meses eu também ganhei ganhei um pouco menos claro posso te garantir mas também ganhei só que tipo aqui ó, o exemplo que eu vou te dar agora o do nome no aplicativo é o kawaii nesse mês eu fiz apenas duas indicações em uma indicação eu ganhei 60 reais, que foi o preço, o valor máximo que você pode ganhar, é, dependendo da promoção. Foram duas indicações, quem é indicado você ganha uns 10 reais e também pode indicar as pessoas para poder ganhar esses 60 reais por indicação. meu aplicativo Kawaii, é um aplicativo concorrente aí da, do Instagram, do TikTok. E se você já tiver o Kawaii, você tem que falar para as pessoas que elas têm que assistir os 10 dias seguidos pelo menos três minutos por dia para você conseguir ganhar é, o percentual máximo aqui de 60 reais no kawaii então eu fiz uma indicação é, fiz duas indicação uma confirmada e uma não confirmada mas na verdade essa eu já ganhei 7 reais pelo primeiro dia então na verdade aqui foi 67 reais e o décimo aplicativo que me fez ganhar esse dinheiro aí, e ainda com um canal pequeno, com menos de 400 inscritos, foi a Melius. A Melius é a que eu mais utilizo, realmente, é o que eu mais faço vídeos dela. É... E aí, em todos os vídeos, eu sempre coloco ali embaixo nas descrições a indicação da Melius. A Melius, quando você indica uma pessoa, ela vai ganhar 5 reais. E o valor que você recebe, como você pode ver aqui, ela varia. Ela... Eu ganhei de 20 reais, de 30 reais e de 50 reais. Ah, de 20 reais eu indiquei seis pessoas. É, o valor por indicação: 20 reais. Só que o que acontece? O da melius para você ganhar esse cashback dela, a pessoa tem que fazer compras na internet. Então, isso aí normalmente demora um pouco mesmo. Isso é normal, mas só da expectativa de ganho que você pode ter. Então, é, é, é muito bom. É muito bom. Do nada, você vê aí no saldo e cai 20 reais para você, né? Então, ainda não recebi desse, dessas seis pessoas indicadas. Então, no caso, falta eu receber 120 reais. De 30 reais, eu fiz quatro indicações também. Não não completei nenhuma indicação. As pessoas já ganharam esses 5 reais, né? E falta eu receber também R$ 120 reais de quatro indicações. E a de R$ 50 reais foram três pessoas indicadas e apenas uma confirmada. Mas ganhei no total R$ reais dessa pessoa e ainda falta ganhar é, R$ das mais, das outras duas indicadas nesse nesse último mês. Então no total já confirmado que eu recebi R$ 340. Reais. E tá quase ganhando um real por inscrito, né? Que maravilha, que maravilha mesmo. Estou muito feliz aqui desses resultados e ainda falta eu receber aí. R$ é, reais possivelmente, acredito que aí a metade com certeza deve cair pelo menos Então é um resultado muito bacana, muito bacana para um, um canal tão pequeno, né? Aí a possibilidade de ganhar R$ reais com um canal que tem apenas aí 400 inscritos, né? Eu estou muito contente com o resultado, ano passado eu tinha começado o canal Fiz apenas três vídeos e, e não me enganjei, não não... Não deixei de ir pra frente, vacilei, procrastinei, assumo aqui meu erro. Mas esse ano eu comecei dia 1 de abril e agora estão fazendo 3 meses aí que eu tô nesse canal. E aí tô com um resultado assim muito bacana, tô muito feliz mesmo. O legal é que você tá ensinando pessoas, ninguém perdeu aqui nesses vídeos. Nos vídeos que eu fiz, ninguém perdeu. Porque eu ganhei, a pessoa que é indicada ganhou e é a plataforma, a empresa que tá divulgando o seu produto também ganhou. Porque o intuito dela era pagar para ser divulgada. Então, todo mundo ganhou. Isso que é muito legal. Então, ó, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou muito feliz mesmo. É, se você quer mais notícias assim como essa, se inscreve aqui no canal. E deixa o like também. Eu vou deixar mais vídeos aqui para você poder assistir aqui e aprender desse mundo. Que é super importante para a gente melhorar o nosso, a nossa conta. não é Então, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu.